Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank. Novo cartão chegando, Grafeno, é o novo cartão Supremo do C6 Bank. Vamos fazer uma analogia sobre esse novo cartão do C6? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu falei grafeno, mas é o grafene, né? o novo cartão do C6 Bank. Bem, no nosso blog, altarendablog.com.br, eu trouxe uma matéria informando do novo cartão. No entanto, em nossa lives, nas nossas lives diárias e no nosso grupo do WhatsApp, eu trouxe a informação em primeira mão para a galera aqui ficar ciente desse novo cartão que estava chegando de alta renda supremo do Banco Digital C6 Bank. Como vocês sabem, o Banco C6 trabalha hoje com três variantes de cartões, sem contar a versão empresarial. O C6 Bank trabalha com a Standard Internacional, a entrada principal do banco, o cartão versão Platinum, todos pela bandeira Mastercard, então seria Standard Mastercard Internacional sem anuidade, Mastercard Platinum Internacional sem anuidade, o cartão Carbon Black Mastercard, com anuidade, porém, pode isentar a anuidade de diversas formas. Sendo cliente, partners, alta renda, com o seu agente, consultor do C6, ele pode te dar um ano grátis na anuidade do Black. Você também pode ter isenção por investimento, 50 mil investido, você não paga a anuidade do Black. Ou ainda gastando 8 mil reais por mês, você também não paga a anuidade do Black, carbon. e ainda transformando os pontos em cashback e pagando a fatura, com o crédito que cairá na sua conta, ou seja, são diversas formas de poder isentar a anuidade do cartão Carbon Black do C6 que tem anuidade de 12 parcelas de R$ 85,00, ou seja, R$ 12 de 85, tá? Seis cartões adicionais inteiramente grátis e cada cartão carrega aí quatro acessos à sala VIP do Lounge Key, com exceção da sala W Premium Lounge no aeroporto de Guarulhos Terminal 3, Onde você consegue ter o acesso ilimitado à sala VIP W Premium Lounge? É, já tem caso, caso você tenha a conta global do C6 também. Então, a conta global mais cartão Black juntos te dão um acesso ilimitado à sala W Premium Lounge e também logicamente a sala VIP da Mastercard Black limitado terminal 3 sala VIP 1 e 2 ou seja o cliente tem acesso à sala VIP da Mastercard Black 1 e 2 ilimitado a W Premium Lounge mais a conta global ilimitado e quatro acessos ao lounge aqui então assim é acesso à sala VIP que não acaba mais né bem vamos ao Grafene né esse novo cartão ele terá uma anuidade aí já estipulada de R$ 3.960 em 12 parcelas de R$ 330, praticamente a anuidade do seu concorrente direto que é o Mastercard Black Itaú Personalité The One, que tem anuidade de R$ 4.000 em 12 parcelas de R$ 333,33. ,33 já o Grafene ele terá anuidade de 3.960 em 12 de 330, ou seja, o que separa o Grafene do Personalité The One é R$ 3,33. Vale a pena é, eu manter o, o Grafene? Peraí, ainda é muito cedo para falar se vale a pena o, o cartão Grafene do C6 Bank Black. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte. O, o cartão ele virá na versão metal por quê? porque 4 reais vamos arredondar 4$, reais, 4 reais não deve ser cobrado a um cartão feito de plástico né então nós já sabemos que o cartão virá na versão metal Outro benefício é que o cartão Carbon Black te dá quatro acessos ao long Key e mais seis adicionais gratuitos com quatro acessos também 1020 se paga aí a essas taxas que o cartão é, os benefícios que o cartão teria, né? E o grafene, ele vem para enfrentar os grandes cartões que nós temos no mercado hoje, que é o Dux, através do BRB, que custa 1.500 a anuidade, que tem aí a pontuação de 7 pontos internacional, 5 pontos nacional, acessos ilimitados ao Dragon Pass, lá onde que Priority Pass, por ser um cartão Visa. Aí tem o cartão A Eterno do Bradesco, Visa Infinite também de metal, anuidade 1.860 ilimitado acesso ao Lounge Key e Dragon Pass. Depois nós temos aí o cartão é, América Express do Bradesco também, 1680, também com acessos ilimitados aos Lounge Bradesco e Sala Centurion America Express, se for a versão de metal, dois acessos ao Priori Pass. E depois nós temos o Autos do Banco do Brasil com acessos ilimitados ao Dragon Pass, 4 pontos a cada dólar gasto. Bem, você percebe que esse cartão, o Grafene, ele vem também é, para enfrentamento desses cartões que eu acabei de dizer para vocês. Ou seja, 4 reais uma anuidade vai ficar a classificação de anuidades mais caras do país. Os cartões mais caros do país seria o Centurion, 10 reais, o Itaú Personalité Deu One, reais, o segundo cartão, o Aeterno do Bradesco Visa Infinite, R$1.860,00, o terceiro cartão, o América Express Bradesco, 1.680 o quarto cartão. Visa Infinity Ducks, o quinto cartão, 1.500. Nesta, com a chegada do, do, desse Grafene, ele passa a ser o terceiro cartão mais caro do país. E pode ser que o, que o C6 Bank fez isso propositalmente para não ser o segundo cartão mais caro do país. Porque a diferença é R$ 40,00, 3,960, contra R$ do Itaú. Então R$40,00 separa o The One do Grafene, né? Então, Santander Centurion, 10 mil reais, Itaú Personalité, R$4.000,00, Grafene, 3.960. Depois viria o Bradesco, a Eterno e depois o Bradesco, a Mega Express, ou seja, esse cartão tirou o Ducks da quinta posição dos cartões mais caros, né? Mais caros. Então o que acontece? É, você ficou aí com os cinco cartões mais caros do país, né? Esses que eu acabei de dizer agora. E, e o benefício do cartão? Teoricamente, todos os cartões que vêm nessa configuração chega com acessos ilimitados. Então, por ser o Mastercard Black, e o acordo entre o Colison e também o Lounge Key, o Priority Pass, a Mastercard trabalha só com o Lounge Key. Então, teoricamente, se ele chegar na versão Mastercard Black é Grafene, ele terá acessos ilimitados ao Lounge Key. O titular, provavelmente os adicionais, com direito a levar os convidados também, que aí sim seria um enfrentamento direto ao Itaú, porque o Itaú, o The One, só traz hoje para os seus clientes acessos ilimitados ao titular e adicionais, convidados todos são pagos. Então, o que nós estamos esperando do Grafene? É que ele chega com acessos ilimitados para o titular, para os adicionais, também gratuitos, inclusive os adicionais gratuitos. Né? e também é, os, os convidados, pelo menos três convidados por visita ou pelo menos 10 convidados por ano é, sem pagar a entrada na sala VIP do lounge aqui. Agora, um diferencial do cartão, se ele chegasse, Dragon Pass é impossível no Mastercard Black, né? Então ele conseguiria, se ele fizesse esse acordo entre cavaleiros em contrato com o Colison, em manter o Black com o Lounge Key e Priority Pass, então você imagina, seria o primeiro cartão do país a ter é, os dois benefícios, né, o Mastercard Black e o Lounge Key em um único só cartão de crédito, né? mas isso teria que ser uma grande é, negociação entre o C6 Bank e o grupo Colison, né? então é, é isso que nós temos hoje referente ao novo Grafene. Leandro, e como será essa chegada desse cartão para o público? Como vocês sabem, existe o segmento varejo, que é a entrada do banco, qualquer um pode abrir. O segmento partners, alta renda, que é o black, ligado a um agente que controla a sua conta, né? como se fosse os antigos agentes do original e tal, e agora os novos é, consultores do banco Inter. né? E, e aí terá essa versão chegar acima do partners, que seria provavelmente um private, então seria é, o C6 Bank normal, o Partners alta renda e depois o Private do C6 Bank. Então três segmentos igualzinho do Inter. Inter Varejo, Inter One e Inter é, Win. Né? Então são os três segmentos que o Inter tem. O C6 Bank puxa essa mesma configuração. Agora, esse cartão chegando, ele já, com certeza, já, já bate o Inter tranquilamente o Win. Ou seja, o Inter se mexendo aí para trazer pontuação o seu cartão WIN para melhorar e manter os clientes no segmento. O C6 Bank trazendo um segmento superior para tentar trazer esses clientes do segmento do alta renda do Inter para o Black, é, no caso o Grafene, no segmento do Alta Renda Private e trazer alguns clientes do segmento de alta renda private dos grandes bancos, que é o Itaú é, Private, o Bradesco Private, o Santander Private, o Banco do Brasil Private, ou seja, esses bancos se mexeriam aí e agora em julho provavelmente o brb lança o segmento private também ou seja o brb vem com um novo conceito de uma conta de alta renda com um novo cartão alta renda para enfrentamento aos seus bancos diretos, bradesco itaú santander é, banco do brasil que são bancos direto né e aí vocês bem que vem mexer com tudo isso então nós teremos novidades logo, logo desse novo cartão com tudo que eu estou dizendo aqui para vocês. Logo, logo chegando mais informações precisas daquilo que é o novo cartão Grafene do C6 Bank. Espero que vocês tenham gostado dessa analogia que eu fiz aqui com a chegada do novo cartão Grafene pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então...